Velhinho, tio Guedinha. feliz Natal atrasado, boas festas adiantadas, que eu acho que esse vídeo vai ser antes do ano novo. E, enfim, a minha análise de queda. Hum? É hora do professor ver o aluno, aliás, todo dia a gente, ao longo da vida. Nunca se esqueça disso. E aí, como você está me vendo aqui com esse coletinho, meu amigo novo, vai ficar comigo durante dois meses. Uh, só para vocês saberem, faz 10 dias do acontecimento, eu tinha que estar quieto, mas eu não consigo ficar quieto. Então eu tô gravando por vontade E outra, eu também preciso Porque eu vou ter que fazer desse limãozinho uma limonada, né? Não tem jeito E teve muita mensagem no Instagram e tal, não sei o quê Aliás, você não me acompanha acompanha lá porque é mais fácil, né? Aqui fica parado, tem que ter toda um, uma production antes de vir o vídeo pro ar Mas HFW Informática Se você está precisando desse computador resolver Quebrou, trincou a tela HFW Informática vai resolver isso para você e é o seguinte, filhinhos, é, esse tombo ele rendeu um presentinho. É, eu o mais grave foi a T9, que eu eu amassei ela, né? Amassei e trinquei. E aí viu as dúvidas do questão do se fosse bag, então no próximo vídeo vou ter que mostrar os meus equipamentos como ficou. Vamos bater um papo disso, Mas acho que é interessante a gente fazer primeiro a queda, né? E aí depois a gente bate um papo, tá bom? Eu confesso que eu olhei umas Cara, umas 100 vezes eu olhei. 100 vezes eu olhei, certeza. Vai falar mil, mas mil é muito. Mas 100 eu olhei. Eu puxei vídeo antigo. Eu tentei entender de todas as formas. E. Eu já caí nessa segunda perna. Quando eu tava chovendo. Então ela tem um trecho lá. Que é uma bosta perto da zebra. E. Tem um pelo meu. Bom. Enfim. Vamos. É, é que daí eu vou começar a passar a ponto aqui. E se virar antes do comando, vai é trincar o um vira aí fodeu, vai ficar mais caro ainda. Vamos lá, é o seguinte, quem acompanha viu que na última etapa, essa era uma etapa que eu tava voando baixo, eu queria fazer uma, uma apresentação luxo, eu tava bem treinado, eu tava preparado, é, quando eu falo bem treinado é fisicamente, sabe, é, eu queria fazer um, um show à parte porque a galera ia assistir, então quanto tempo a gente ficou trancado aí, até pública público, ia ter, não sei o que, ia ter o então eu acho que é, se vocês fazem um esforço para ir me ver, eu quero fazer esse esforço para fazer uma excelente corrida, independente de é, eu não precisar fazer isso, mas eu quero, entendeu? Porque eu me sinto bem e acho que vocês conseguem ver em mim a possibilidade de fazer também, ou uma moto, sei lá, alguma coisa. do. Então é, é, nesse, é nesse sentido aí, tá bom? É, bom, essa queda aqui, eu tenho dois ângulos dela, um do kamikaze me filmando, que era o um, um classificatório que eu saí pra, é, junto com ele, para ajudar ele no tempo. E aí, cara, veio a fatalidade, é, a queda, então primeiro a imagem por fora para vocês verem. Uma frase muito importante que eu quero deixar aqui é, enquanto houver dor, tá tudo bem. Se não estiver assistindo dor, tem tá alguma coisa errada. Fica com o vídeo, filho! E aqui ó, lançou já era. E aqui ó, nesse tombo que eu trinquei foi um achatamento que eu tive da T9-30%. Mas vai ser conservador. Graças a Deus, obrigado. Inclusive, colocou a mão e me protegeu da moto não ter me batido. Não em casa e ter tido reflexo, não ter me atropelado. Aqui já é, tem muita coisa além só do, né? Tem muita coisa envolvida aqui. Então eu sou eternamente grato de estar aqui, inteirão boneco. Isso aqui é uma passagem e daqui a pouco nós estamos luxo, tá? Se vai ficar dor mais pra frente ou não, aí é um problema meu e eu me resolvo com elas. Mas não vai ficar não porque eu não vou deixar. Aí aqui é o seguinte, ó. Se você perceber aqui, filho, olha só. Ela dá uma riscadinha. Ó, onde, se, se você ver aqui, ó. Bem aqui em cima dessa linha, ó. Bem em cima dessa linha branca. Você pode voltar aí no, no YouTube se vai conseguir uhum. fazer isso começa um risco bem em cima dessa linha branca aqui, ó, e aí faz esse, esse, esse caminho aqui, tá? E aqui que eu te falei, e aí tem duas coisas aqui, eu fiz o que eu falo para vocês, e não teria mudado nada, porque aqui você prefere, percebe inclusive uma diferença de asfalto, ela existe mesmo, porque quando passa cá, ó, aqui, ele, o cárter ali, o caraco, vai moendo, e vai, vai arrancando também um pedaço do asfalto, então tinha que ter tido a cor do f e depois nós, aí seria um luxo, né? Mas a moto é sempre pro último aqui nesse caraco também. Então, bom, enfim, ó, aqui, certo? Começa o risco, acelerei. E o que, que eu fiz, senhores? Eu segurei o acelerador. Por quê? Lembra quando dá o contra? Então eu tentei, segurei, ela começa a me jogar. Eu apoio o joelho e tal. Falei, meu, ela vai voltar. E ela voltou. Só que ela voltou muito além do que eu podia imaginar. E aí me lançou. Então é o verdadeiro tombo de Mundial. Tô de mundial. E quando ela lança, filho, esquece, virou passageiro. E é isso que eu falo pra vocês. Pega a velocidade do vídeo normal. Aqui, ó, velocidade do vídeo normal. Beleza. Não é, sei o que, virei pro outro lado tal. Vai, começou, já é, lançou. Acabou o cair. Agora, eu quero que todo mundo faça o treinamento de queda. Faça aqui em milissegundos. O, Trava o braço, vem venho pro seu vai é quase que impossível, então aqui é, eu bati mesmo e a minha grande sorte foi o protetor de coluna teve a panca também aqui ó, que já está recuperando como você pode ver bati cotovelo, bati cos, bati quase tudo no chão e aqui eu não quebrei nem fratura eu tive tá? então foi mais um impacto que a proteção lá, né? de taque do Revit é um luxo o calcanhar com a bota também deu uma panca gigantesca e está perfeito mas as costas, o meu maior problema não foi nem a queda em si aqui, ó. foi o, o, a elasticada do movimento, aquele e aí isso amassou. Porque a minha vértebra quebrou aqui na frente, ela não quebrou aqui atrás, aqui atrás está perfeito, ela foi aqui, ó. sabe? é aquela pumba. Então é, eu vou deixar para equipamento para a gente falar se o airbag teria resolvido ou não, mas aqui o protetor de coluna mais uma vez fazendo o seu principal papel, que é não deixar a gente paraplégico. Tá, então, é, ou você usa ou você vira paraplégico. Então é uma opção que você tem de fazer. Eu prefiro usar o protetor de coluna. Esse uhum. tombo, ele, ele é exatamente tudo aquilo que eu falo. Então ela sai aqui de traseira, né? Como um high sair uhum. mundial. Então já sabe agora que é tombo é assim. Não vem mais com tombo pequenininho, não? Ou é tombo de mundial ou eu não quero. Então é brincadeira, não para com você. E aí, ó, uhum. C percebe o lançamento e já era, agora vamos para o painel, que é aí que é onde fica mais excitante a situação, porque eu fiz um treino duas horas antes, onde eu virei 44-0, essa já era uma volta que eu já ia entrar em 43, é, e aí 43 ele fica para uma próxima etapa, e aí depois eu tenho uma volta 43 também que eu fiz esse ano, é, o que que eu tive na situação, vamos mostrar aqui, não pera aí, vamos mostrar nada, fica com o vídeo, Vamos lá, filho Então, essa aqui é a queda, certo? Ó, redução Beleza Vou entrar aqui na primeira perna Segundinha, mantém a segunda Toda vazinho. terceira Vem, abro e já era, me lança Acabou, mas pera aí, calma, calma, calma, ó, então eu dou um gászinho aqui, ó, lembra das transições que eu dou um gásinho? Tem que ter o um gásinho para me ajudar a vir, só que aqui, você dá uma cozinhada de galo, eu abri lento, e eu tava o quê? Tchugadinha, e abri um pouco mais, eu abri um, um pelionésimo a mais acelerador, um pelinho, mas foi o suficiente, com um asfalto que não tava legal, é uma situação é, de frio e a inclinação maior ali, que faz com que o pneu, é, lembra da área de contato, do meu peito e que ele. mas só que quando eu tava pilotando, eu estava me sentindo bem, e eu já fiz essa assim, por uma dezena de vezes, e o último problema que eu tive com ela foi em 2016, então eu realmente não achei que a pista ia estar nessa condição, só que eu tive um problema de garoa antes dos treinos, só que quando eu entrei a pista estava seca, mas talvez naquele ponto ele não estava tão seco, então é esse que é a questão, só que Passando de moto, você não consegue ter uma percepção tão luxo do que é, andando a pé, por exemplo. Então eu posso ter ali, uma temperatura de asfalto. O que eu tenho mais crucial foi o pelo a mais de acelerador que eu dei. Esse foi o mais crucial, tá? porque estava gelado. E se tivesse um sol, com certeza não teria acontecido, porque eu vou mostrar o mesmo exemplo a vocês, mas ali, é, esse peronésio a é mais, passando na faixa branca, vindo num trecho que é mais sujinho, o asfalto é um pouco mais complicado, fez com que perdesse o grip e eu segurasse pra tentar voltar e ela me lança e já era, tá? É, então vamos lá, vocês verem aqui, ó. ó, e não é muito que eu faço, ó. ó. Você entendeu? Ó. Eu abri o acelerador pelinho, ó. E tem outra, né time? Lembra que eu tava, coloquei a 41? Então eu tava com a moto mais longa, eu tava com a moto com entre -eixo maior, eu tava com a moto com torque mais sussa. Então eu também poderia ser, eu posso ser um pouco mais agressivo no acelerador. Só que mesmo assim, não foi o suficiente, tá? Então por isso que eu falo pra vocês. Cuidado quando você quer acelerar inclinado, é o cotoquinho, não sei isso que lá, ah, lógico que aqui não estou tocando o cotoquinho nem nada, mas eu estou passando para vocês, que eu sou exemplo vivo, aquilo que eu falo no meu canal né, eu falo o que eu faço e se eu errar eu vou falar, se eu acertar eu vou falar, não importa, então eu não uso imagem do Valentino Rossi, eu não vou falar o que, que o Banhaia fez, estou falando o que eu fiz, então é... eu poderia ter evitado? Poderia, mas eu estava com o que? Eu estava com a faca nos dentes e o que, que me resultou? Uma trinca de vértebra. Então a gente também começa a ponderar até onde vale a pena acerta a faca no dente. Até onde vale a pena ser tão rápido, entendeu? Por quê? Porque eu tô com 34, né? Então a recuperação já é mais lenta do que quando eu tinha 25. E assim, sucessivamente, do que quando um, um menino tem 16, entendeu? Então é isso aí. É, bom, enfim. Vamos, por, vamos continuar aqui esse on-board. que aqui, ó. Eu tenho, ó. Esse treino é o anterior. Você pode ver até pelo KM aqui, ó. 5, 3, 68, ó, e aqui ó, 5, 44, 41, então aqui ó, é, é o começo do segundo treino que eu tive, e aí esse aqui já é o terceiro treino, então esse treino é duas horas antes, não, desculpa, esse aqui é o primeiro treino da manhã, que é o das 8, aí eu tive mais um, aí teve esse, não, é o das 8, é não, é, é esse aqui é o treino anterior, anterior, é isso aí mesmo, Olha só. Primeira perna, terceira, dá um gászinho. Você vê um pouco mais suave a abertura do acelerador? Um pouco mais suave, mas é pelo, é pelo suave. Não, quer a volta de 43, espera aí, mas ó, veja aqui ó, o mais importante é também observar uma coisa aqui, onde quando eu tô briscando na zebra eu tô 119, ó, vamos lá ó, Cento, ó 119. Beleza? Dá pra vocês verem aí, pô? Agora o mouse ficou em cima. Pera aí, sai. 119. Não dá pra vocês verem. Hum, pera aí. E agora, dá? Tá? 119? Dá pra ver um pouco mais, não dá? Dá pra ver? Então tá. Pera aí, vamos voltar um pouco esse vídeo. Valdeci... Você vai conseguir, Valdeci. We love Valdeci, we love. Him. We love Valdeci. É pelo, não é? Mas olha ali. É pelo, não é? Só que aqui, com certeza, essa luva escapa já era 121, 122. Ó. E aí? Tem um outro vídeo que eu vou falar uma coisa pra vocês, que é um vermelho. 2 km é igual a quanto? 0,100 no tempo. Então eu tava 0,100 mais rápido, 0,150 mais rápido. Você acha que não é nada? Isso é 0,150. Quando você tá lá na casa do capeta tentando tirar tempo. 050. 0,150. Tá bom? Então vamos voltar agora pra volta 3. Então eu sou louco. Eu fico reparando em tudo e é assim que eu evoluo minha pilotagem. E eu acho que vocês devem fazer a mesma coisa. Todo tombo, senhores. Nós somos os principais culpados. Ah, mas eu cruzei o farol e o cara vinha vir e tal. Tem que dirigir pelo outro. Mesmo que seja verde. Você sabe que tem um animal passando. Sempre teve animal passando, cruzando. Então, sempre. Ah, mas o cara atravessou lá, lá também. Que acontece isso. Você não sabe que tem um monte de burro que anda sem cela em São Paulo e com duas pernas só? Vocês devem andar de quatro e comer capim. Mas eles andam com duas pernas e atravessam o meio da rua. Entendeu? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Ó. Voltinha 43. Sol. Né? Clima gostoso. Sol. Sol. Ó. Agora vamos aqui, vamos analisar aqui de novo. Volta 43, mais rápida que aquela. Vamos analisar de novo. Vamos analisar de Mas tem uma descida. Ei! Hey. Ei! Hey. Quanto temos aqui, senhores? 116! É a volta 43, mais rápida que aquela. Ou seja, quem cagou, estou vendo para ele. Agora, se a pista tivesse uma condição adequada, com certeza não teria acontecido tão assim. Mas poderia ter acontecido sim. Agora eu vou levar uma outra coisa para vocês. Se vocês pegarem o vídeo da 600, vocês vão ver o. Eu acho que é o, é, o, é o Lucas Torres ó, tomando um logo na primeira volta. Ou seja, o S, a segunda perto, ela não estava tão luxo assim. Mas ali realmente, a hora que você vem, que vem, ela é complicada. Então, filhos, aqui foi realmente aquela abertura a mais. Aquela, aquela acelerada precoce sabe que você não quer mas ele, ela vem e aí mano veio, e aí veio porque eu dei mesmo, acelerei muito no momento errado, entendeu filhinho, então foi isso bom, agora que vocês já sabem, vocês entenderam como é que foi a queda, a voada a pegada né essa coisa alucinante e o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o equipamento E depois eu vou fazer por etapa a moto Porque a moto também Ela, coitada Sofreu consequências E aí nós vamos Tudo isso beti o Vai, vai Valdeci. vai, Valdeci Você vai conseguir E sabe o que eu falei aqui? Nessa hora? Aqui, ó Foda-se! Foi isso que eu falei. Hum. E aí, acaba aqui o negócio. Você entendeu? Foi o que deu para falar só. Nem algo, Só o foda-se. Assim. Bom filhos, é isso. Eu quero aproveitar. E o que vocês entenderam então? Qual foi o meu erro? Acelerar inclinado. Acelerou inclinado. Lembra, quanto mais inclinação, mais você tem que deixar o pneu para aderência. Quando você dá a aceleração, você tá dando uma dividida meio grave na aderência e aí complica. Então era só eu ter casado mais na zebra, porque estou indecido, então eu não estou perdendo a aceleração, já tinha entrado com o gásinho, para passar e abrir uma mão um pouco mais embaixo. Se você der a pincelada, ela começa na faixa branca ali. Então é, foi totalmente precoce a minha acelerada. Ela foi pequena, foi pequena, mas foi o suficiente para me arregaçar. Fortemente. Tá bom, filhos? Então é isso. Quero agradecer a todo mundo pelas mensagens. Todo mundo que falou comigo no Instagram, todo mundo que mandou pra mensagem pra mim no Whatsapp, desejando meu bem, desejando melhoras, obrigado, tá bom? Obrigado de todo o coração, eu vou ficar bem, eu não vou parar, eu vou voltar aqui nesse S, nós temos um assunto pendente aqui e eu vou resolver isso aqui, tá certo? Então eu só preciso agora ter paciência, tempo e dinheiro. Dinheiro também vai ser fundamental, porque é, isso aqui foi nervoso, mas o que tá acontecendo vai ser mais nervoso, mas é nós, filhos. Então fiquem com Deus. Um ótimo 2022 para todo mundo. Um ano de muita bênção, de muita alegria, muita paz no coração. E muita saúde, principalmente. Tá certo? E dinheiro. E dinheiro. E dinheiro também é importante. Tá bom? Um beijo, filho. Together. Au! Ai! Só não posso ir pra frente senão dá não... uma. Aí, você... Aí você vai ver. Aí a pinçada é luxo. Maravilhosa.